Bom dia querido ser de luz, gratidão por me acompanhar em mais um encontro com o decreto de 21 dias com Arcanjo Miguel, hoje é o nosso 14º dia do ciclo, lembrando que este decreto de cura, proteção e limpeza profunda deve ser realizado por 21 dias consecutivos, visualize Arcanjo Miguel à sua frente te abençoando.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 Sei lá, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo. Kodosh, Kodosh, Kodosh, Adonai, Sabaioto. Namastê.